Ei, você aí. Se você caiu nesse vídeo, é porque você tá pensando em comprar o produto libidigel. Gel. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar um motivo para você não comprar e não cair nesses golpes da internet, tá, Eu já caí em vários golpes, já comprei vários produtos na internet e nenhum deles me funcionou, tá? No último vídeo que eu postei aí referente ao libidigel, Gel, muitas pessoas me perguntaram como que eu fazia o uso, né? Como que eu passava ele no meu pênis? para mim ter excelentes resultados, né? E nesse vídeo de hoje eu vou estar tá te ensinando como que você vai fazer o uso correto do gel, tá? Para quem aí tá em dúvida se o gel funciona ou não, galera, o gel funciona, tá? Eu vou estar tá deixando aqui no primeiro link da descrição o link do G1, aonde teve uma matéria né, com diversos especialistas e diversos médicos falando sobre o gel, tá? É, cara, eu já comprei muitos produtos na internet para aumento peniano, para cura de ejaculação precoce e infelizmente nenhum me funcionou, tá? Infelizmente eu acabei só gastando dinheiro, né galera? Infelizmente. E por isso que eu resolvi criar esse vídeo aqui, para mim poder alertar vocês aí e falar os meus resultados que eu tô tendo aí com o libidigel, de gel, né? Vamos lá galera, é, o vídeo de hoje é sobre como usar o libidigel, de gel, né? Eu vou estar utilizando um esse Rexona aqui, né, esse spray, pra tá simulando o pênis pra vocês, porque eu não posso mostrar o meu pênis aqui, porque senão o YouTube vai remover o vídeo. E eu também não tenho nenhum pênis de borracha, também não seria legal, né, galera? Eu homem aqui com pênis de borracha na mão. Mas enfim, ó, aqui, galera, é a base do teu pênis, tá? Você vai passar o de gel aqui, ó, no teu pênis aqui, assim, ó, tá? Não, não é aconselhável passar nem na cabeça e nem nas suas bolas, certo? Você vai passar apenas... No corpo do teu pênis. Você vai passar e vai fazer a massagem, né? No seu pênis tudinho, certinho. E vai fazer o exercício, tá? Porque não adianta, galera, você só passar o gel. Por isso que tem gente que não tem o resultado. Porque não faz a massagem. Além de você passar o gel no seu corpo todinho, é uma xiringada só, tá? Do produto. E você vai passar assim, ó. Você vai fazer a massagem assim, ó. Certo? Você vai fazer a massagem pra cima. Uma cerca aí de umas 20 vezes mais ou menos, tá? Pra cima. 20 vezes pra cima, depois 20 vezes pro lado. Isso com o seu pênis semi-ereto, tá? 20 vezes pro lado direito, tá? E depois mais 20 vezes pro lado esquerdo. Esses exercícios, pessoal, já vai pro teu e-mail, tá? Quando você compra o livro de Gel no site oficial, que eu também vou estar tá deixando aqui no link da descrição pra você não comprar no Mercado Livre LX, já vai no teu e-mail os exercícios para você fazer tá mas infelizmente muitas pessoas acabam não se atentando e não abre o e-mail para verificar tá porque o livro de gel é bem completo além de ser um gel que realmente funciona eles ainda te dão passo a passo com vídeos é, os exercícios que você tem que fazer para você obter resultados entendeu e a dica que eu queria dar para vocês galera para vocês não comprar o livro de gel o único motivo é se você for comprar no mercado livre ou lx e grupos de facebook tá porque se você comprar nesses sites eu tenho certeza que você vai cair no golpe tá o próprio site oficial né fala que é proibido vender em um lx Livre, em grupos de facebook tá o único que tem garantia da anvisa e garantia de 30 dias se não funcionar em 30 dias eles devolvem o seu dinheiro é no site oficial Conforme eu falei, eu vou estar tá deixando o link do G1, tá? Da matéria da Globo, do G1. E dentro da matéria do G1 tem o um link lá que vai direto pro site oficial. Justamente pra você não cometer erros aí e cair em sites de golpes, tá? No próprio site do G1 lá foi feita uma matéria com diversos especialistas e tem diversos depoimentos de diversos homens que utilizaram o libidigel e tiveram resultados assim como eu também tive, tá? Galera, não caia em golpes da internet, tá? Eu acho que todo brasileiro... Deveria fazer vídeo denunciando essas empresas que prometem produtos que não funcionam, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Use o Libre de Gel do site oficial, que é registrado pela Anvisa, e faça os exercícios para você ter melhores resultados, tá bom? Obrigado e fica com Deus!